Olá, seja bem-vindo ao canal aberto. Meu nome é Paulo Silveira e se você está aqui é porque deve ter assistido aos vídeos anteriores do minicurso do OBS parte 1 e parte 2. O quê? Você não assistiu aos vídeos parte 1 e parte 2? Se você não assistiu, não se preocupe, eu deixarei o link na descrição desse vídeo. Nota de esclarecimento. Observe, no canto inferior esquerdo, no pé da página, nós temos um conjunto de funcionalidades. O sinal de mais significa adicionar um determinado elemento. O sinal de menos significa remover esse elemento. Seta para cima indica movimentá-lo para cima entre os elementos da cena. E a seta para baixo, movimentar esse elemento no sentido para baixo entre os elementos da cena. Tudo que foi dito aqui vale para a janela de fontes. Do mesmo modo, tem o mesmo conjunto, como vocês podem observar aqui. Queremos informar que não estarão disponíveis visualmente ambos os conjuntos de funcionalidades ao pé da página, uma vez que definimos e optamos por apresentar no, no transcorrer do vídeo a interface em tela cheia, como vocês podem observar aqui. Sem mais delongas, vamos ao treinamento. Obrigado. Importante que nesse momento a gente perceba, nós estamos aqui apresentando uma página que está coletando, está capturando a tela 1 do meu monitor. Eu estou trabalhando com dois monitores e nesse momento a cena 4B aqui, cena 4B, tela cheia do monitor, eu estou capturando a tela do meu monitor principal. Eu tenho alguns elementos que fazem parte dessa cena, estão indicados aqui nesta janela Fontes. Quais são esses elementos, observe, você tem uma câmera integrada, você me vê aqui no canto inferior da tela, eu tenho a captura da tela propriamente dita, que faz com que nesta cena eu dei o nome, cena 4B, tela cheia do monitor, que me permite que eu faça essa captura da tela do meu monitor 1. Outro elemento importante é a fonte de mídia de apresentação do fundo. Essa musiquinha que vocês veem ao fundo quando eu paro de falar, ouviram? Outro elemento importante é a captura de entrada de áudio. Observe, se eu não tivesse essa captura do meu áudio, você não estaria me ouvindo nesse momento. Essas duas fontes de mídia estão representadas na janela central do mixer de áudio, então observe que aqui eu tenho a captura de entrada de áudio, aqui está o meu microfone. Por último aqui, nós temos a fonte de mídia de apresentação no fundo. Observe como os volumes foram configurados. Essa fonte eu deixei com um volume bem mais baixo e a fonte do meu áudio, mais alta, é claro, observando a não saturação. Como estou capturando a imagem do meu OBS no monitor 1, eu tenho esse efeito ao infinito aqui. Ele representa uma poluição de informação que eu não quero. Então eu preparei aqui uma doca para saber o que é doca por favor, assista o mini curso OBS parte 2. E vou arrastar aqui, feita uma cortininha. Câmera integrada. Como é que eu faço para colocar essa câmera integrada aqui? Lembrando que quando você cria uma cena, vamos criar uma cena, eu vou clicar aqui em cena, no botãozinho aqui mais, por exemplo, cena teste, aqui eu posso já renomear. Para uma cena recém criada, você deve inserir os elementos que você quer desta cena. Viu que foi bem fácil criar uma cena. Agora, o primeiro elemento que você colocaria nela seria essa câmera integrada. Como é que você faria? Nessa janela fontes, clique em mais, procura dispositivo de captura de vídeo. Observe que eu posso renomear aqui e criar um novo dispositivo ou aproveitar o dispositivo que eu já criei em outra cena. Nesse caso... Eu clico em adicionar existente, seleciono quaisquer uma das duas que eu quisesse mostrar, como por exemplo Logitech 920, clico em OK. A fonte é criada aqui. A minha câmera ela já está toda configurada com os filtros necessários, mas não é a Logitech que eu quero criar. Então clica com o um botão para marcar a Logitech, botão direito do mouse, vem aqui remover. Eu então, vejo que. O mesmo processo de criação da câmera da minha Logitech 270, você faz para criar o processo da câmera integrada ou tantas câmeras que você tenha disponível na gravação. Com duplo clique aqui, você tem acesso à janela de propriedades daquele elemento. Observe que aqui, eu apenas defino qual é a câmera que eu desejo. No caso, webcam integrado, não vou mexer. E aqui no resto dos parâmetros, eu também não mexo. Clico em OK. Uma coisa que eu quero que você observe é que todos os cadeados aqui dos elementos da minha cena estão fechados. Se eu clico num deles, ele abre. Qual é o efeito disso na tela? Eu vou abrir a, a nossa cortininha aqui para você observar o efeito do cadeado. Quando eu abri o cadeado, observe que automaticamente, no espaço programado daquele elemento, ele fez um contorno em vermelho, identificando o elemento respectivo de câmera integrada. Deste modo, eu posso clicar com o mouse e arrastá-lo a qualquer ponto do espaço da minha apresentação. Eu vou deixá-lo aqui mesmo. Eu deixo sempre esse cadeado fechado para não correr o risco, por exemplo, de pegar qualquer outro elemento na cena e descuidadamente acabar arrastando um outro elemento já previamente configurado. Então é importante que você deixe aqui o cadeado fechado. Note que por mais que eu clique na minha imagem agora, tente arrastar, eu não consigo, isso deve acontecer em todos os demais elementos. Outra coisa importante a gente observar é o conceito aqui de camadas. Eu posso muito bem pegar essa câmera integrada e movimentá-la para baixo do elemento Captura de Tela Monitor 1. Eu vou pegar a câmera integrada, vir com a setinha aqui para baixo, movimentei ela para baixo, você observou que ela sumiu da minha cena? Por que, que isso acontece? Porque o OBS, em cada uma das cenas, ele trabalha com as suas fontes no conceito de camada. Esse conceito estabelece os níveis, camadas, que vão aparecer na nossa cena. Então a primeira camada aqui é a captura de tela. Abaixo dela está a minha câmera. Como eu estou capturando toda a tela, a câmera fica invisível. Para que ela seja visível, eu tenho que levar o elemento de câmera, de captura de imagem, acima da captura de tela. E aí ela vai ficar visível. É claro que você deve estar se perguntando... Ah, e esse efeito aqui, transparente, como é que você obteve? Simples. Um outro conceito que a gente vai ver aqui são os conceitos de filtros. Clica no elemento que você quer acessar o seu filtro, botão direito. Veja que logo acima de propriedades, você clica em filtros... Você tem a possibilidade, através desse sinal de mais, de acrescentar alguns filtros importantes para cada um dos elementos que você está trabalhando. No meu caso, eu já tenho três filtros pré-prontos, que eu já configurei. Chroma Key. O Chroma Key eu estou utilizando porque eu tenho uma tela na cor verde aqui atrás, então eu a tornei através do efeito Chroma Key ela transparente. E é isso que deu o efeito de transparência na minha câmera recortar, preencher, porque eu estou fazendo cortes aqui nas laterais, às vezes isso é necessário, e correção de cor, super importante numa câmera você utilizar o filtro de correção de cor, caso contrário você vai perder a oportunidade de realçar alguns elementos, como por exemplo, observe que aqui eu tenho meu olhinho no filtro correção de cor, é só clicar em cima dele, ele vai desativar e você vai perceber a mudança. Importante você observar o seguinte, eu quero explorar que, que outros filtros existem para minha câmera. Clique em mais, você vai verificar que são todos esses aqui. Então você pode explorar um a um para que você possa experimentar. Do mesmo modo que eu tenho os filtros aqui embaixo de efeito de câmera, eu tenho os filtros de áudio, porque minha câmera tem áudio. Então eu posso me servir, se eu estivesse transmitindo o áudio pela minha câmera, me servir desses filtros aqui. Vamos agora para a captura de tela. Eu vou acessar a janela de propriedades, não dando um duplo clique aqui, mas sim um único clique, botão direito do mouse, logo aqui abaixo, propriedades. Essa é a janela de propriedades que você recebe sempre que você cria dentro de uma determinada cena a captura de tela. Aqui eu renomeei captura de tela monitor 1. Observe que aqui no monitor eu tenho a possibilidade de pegar tanto o monitor 1 quanto o monitor 2. Como eu estou usando dois monitores, eu poderia ter colocado aqui monitor 2, observe. Mas o que me interessa é voltarmos para o monitor 1. Configurar sua janela de propriedades é algo extremamente simples. Dá ok, perfeito. Vamos voltar aqui com a minha janelinha. E por fim, existem esses dois últimos elementos. O primeiro é a fonte de mídia, nós já comentamos. Duplo clique. Aqui está a janela de propriedades. O que, que ela nos traz? Como é uma fonte de mídia, ela nos traz basicamente uma opção onde eu devo buscar o arquivo local de fonte que eu quero que toque ao fundo nesta cena. Então, toda vez que eu clicar nessa cena, ele vai aplicar todos esses elementos, incluindo o som essa trilha que eu adicionei a essa cena e configurei Aqui no Mixer, eu vou, vou dar um OK aqui, configurei aqui no Mixer de áudio o seu volume, captura de entrada de áudio, duplo clique, eis a janela de configuração, a janela de propriedades que é muito simples, aqui eu vou definir basicamente qual é o microfone que eu estou usando. Agora tem uma coisa muito importante que eu gostaria que você observasse aqui na minha captura de entrada de áudio, cliquei aqui uma única vez, com o botão direito eu vou lá em filtros e vou observar que eu estabeleci três filtros aqui ó. E aqui sim, você vai testar, você vai colocar um maior ganho para aumentar a potência desse som. Só cuide para que não haja saturação. Por que utilizar os dois filtros, tanto o filtro de ruído quanto o de redução de ruídos? Né? O primeiro o filtro de ruído, ele vai atenuar os sons externos, são então, aqueles que estão sendo captados pela sensibilidade do meu microfone, esse seria o filtro de ruído, a redução de ruídos ele vai atenuar aquele chiado que você escuta quando o microfone está aberto, em que você vai aumentando o volume. O que significa dizer? Seria aquele ruído, aquele pequeno chiado que vai junto com a minha voz, à medida em que eu vou projetando e sensibilizando o diafragma do meu microfone. Então, ambos são eficazes aqui, um complementa o outro. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, de mais um treinamento do OBS. Feito exclusivamente para você. Não perca o próximo vídeo. Nós iremos retornar à cena 4B e mostrar alguns elementos que irão compor duas cenas muito importantes. A primeira delas esta cena de entrada, que é composta basicamente da fonte de texto aplicado o filtro de rolagem. Outra cena que iremos ver é a minha câmera principal, como mostrada aqui. Observe que essa cena possui elementos que além da captura de imagem, ela é estilizada através de uma moldura, contém alguns elementos bem significativos, além desse efeito chroma key. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber notificações toda vez que eu subir um novo vídeo no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.